Vou te mostrar em um minuto como deixar seus vídeos em 4K de graça. Para isso, você só vai precisar do editor de vídeos grátis da Vinci Resolve, o melhor editor grátis do mercado. Deixarei o link para download na descrição. Coloquei como exemplo o logo do canal. O segredo está na aba de exportar, que tem o ícone de foguete. Basta clicar na opção de exportação YouTube 1080 polegadas, na parte superior esquerda, e no campo de resolução, selecionar a opção 3840x2160 Ultra HD, que é o que chamamos de 4K. Só não faça isso se for um vídeo de gameplay ou filmagem, porque você estaria apenas deixando mais detalhada a tela em uma resolução baixa, mas é uma ótima opção para mídias da internet. Para mais vídeos, me segue aqui e ativa o sino de notificações.